Euclides da Cunha é um homem da virada do século XIX para o século XX, é um homem formado é, no pensamento militar, é um homem é, que namorou, casou com a filha do Major São Ribeiro, é um dos grandes nomes da proclamação da República do Brasil foi membro da Academia Brasileira de Letras, e ele talvez possibilite alguma aproximação dentro daquilo que eu chamo de ler o Brasil, ele é um homem que lê o Brasil, e dentro daquilo que eu chamo de direito de literatura, levando-se em conta que há muito insumo jurídico dentro é, das é, cartas e livros que ele escreveu. O Sertões não é um livro fácil, não é um, é um livro difícil. Extremamente difícil Então, eu creio que no, no, no curso de direito É um livro muito importante Que pode ser lido logo no primeiro ano E pode ser feita uma análise é, Digamos assim, jurídica E sociológica do que está ali colocado Pode ser feita uma análise Linguística também um, um modo, O modo que os Sertões é um argumento é, se nós olharmos do ponto de vista da retórica, o Sertões é uma tremenda peça de retórica, parece muitas vezes um sermão do padre Antônio Vieira, porque ao, ao, ao tratado da terra, ao tratado do homem, ao tratado da guerra, ele, ele tem aqui uma, uma espécie de uma síntese de três premissas que suscitam uma, uma, um embate dialético que chega àquela conclusão absurda dele, que é uma realidade. E você a terra termina, tem um homem, uma mulher, uma criança na frente dos quais raivosamente rugindo cinco mil soldados, ou, ou coisa parecida. Então eu creio que o, o temos que ver é, quando, e também é um livro que, que ele é tão rico, né, que ele é tão. O próprio Cris da Cunha era um homem muito facetário. Ele era literato, ele era jornalista ele era especialista em lógica, ele conhecia geologia, ele conhecia balística, ele era um homem, digamos assim, renascentista, né? era um homem é, que conseguia e que dominava uma série de campos do conhecimento, né? é um tipo de extinção, que não existe mais. Então, quando? Cada um tem sua hora, cada um tem seu momento. E como? Depende do objetivo com o qual é, há uma pretensão de se estudar óbvio.